Olá estudantes tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogers, professor da disciplina de estatística e probabilidade e nessa vídeo aula a gente vai ver técnicas de inferência estatística. Onde que nós nos localizamos na emenda dessa disciplina? Bem, no primeiro momento nós vimos algumas técnicas de análise exploratória de dados que também é conhecida como a estatística descritiva que é quando a gente tem acesso um primeiro contato com os dados. Nos módulos 2 e 3, a gente se dedicou exclusivamente ao estudo de probabilidades e variáveis aleatórias. Então, municiados desses três grandes conteúdos, a gente dá início, então, às técnicas de inferência estatística. Acompanhem comigo, então, essa pequena ilustração. Se vocês se recordam, ela esteve presente no fórum do nosso módulo anterior, que era sobre variável aleatória e distribuição de probabilidades. Pois bem, para a gente situar em termos de inferência de estatística, onde que nós estamos? Quase sempre a gente não tem acesso a todos os elementos que compõem uma população, não é mesmo? Seja uma população de pessoas, de animais, de casos, de processos, do que for. Em termos populacionais, a gente não tem acesso a todos os indivíduos, a todos os elementos. Diante disso, o que a estatística propõe? A estatística propõe retirar um subconjunto, que nós chamamos de amostra, da população, em um processo que é denominado de amostragem. Diante disso, o estatístico ele vai ter um primeiro contato, uma primeira exploração dos dados que estão nessa amostra. E é isso que nós chamamos de análise exploratória dos dados, ou estatística descritiva e ali ele vai conhecer as principais características que resumem, que apresentam os dados que compõem essa amostra. Em seguida, por meio da teoria de probabilidades, ele vai conseguir estimar alguns parâmetros populacionais, que é um termo que nós já vimos no nosso primeiro módulo, a partir de estatísticas amostrais. E tudo isso somente será possível por meio da teoria das probabilidades, em uma técnica que nós chamamos de inferência estatística. Então, vocês se recordam que, ao falar em probabilidades, a gente estava interessado em quantificar a incerteza no processo de tomada de decisões. E quando eu falo tomada de decisões em inferência de estatística, é fazer estimação de parâmetros populacionais em função de estatísticas amostrais. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra de indivíduos com uma média de faixa etária de 15 anos, qual é a probabilidade dessa faixa etária, dessa média de faixa etária, representar a média populacional? Então, a estatística cria, né, desenvolve técnicas de inferência e estatística que permitam fazer com que a gente tenha conclusões baseadas em evidências amostrais. E é muito interessante a gente é, ter o conhecimento em probabilidades, porque a todo momento que nós estamos tomando decisões em baseadas em amostras, a gente pode estar cometendo algum erro. Então, a estatística mensura o erro que está envolvido nesse processo de tomada de decisões. Então, para falar em técnicas de inferência de estatística, eu trouxe para a gente um pequeno exemplo. Um exemplo um pouquinho mais prático, de algo que a gente vivenciou e vivencia até os dias de hoje. A seguinte pergunta. Qual é a proporção de pessoas que desenvolveram anticorpos contra a COVID? Então, veja que essa é uma pergunta bastante importante para a nossa sociedade, para a humanidade, e é totalmente baseada em técnicas de inferência de estatística. Quando os cientistas vão lançar uma vacina para o controle de alguma infecção, de alguma doença, uh, certamente eles se utilizam de alguns pressupostos estatísticos antes de eh, divulgar, antes de anunciar a criação dessa vacina. Então, ele tem que conhecer de algumas técnicas estatísticas, testar inicialmente em um grupo menor, em um grupo pequeno, para, então, é, disseminar para toda a população, não é mesmo? Nesse caso, quem é a nossa população? É a população que nós conhecemos de pessoas, né, de indivíduos. Cada elemento da população corresponde, então, aos indivíduos. Diante disso, qual seria, então, a nossa variável? Qual seria a variável aleatória, que é esse simbolozinho V.A? Bom, a variável que está variando de indivíduo para indivíduo, é o desenvolvimento de anticorpos, que é o nosso interesse de pesquisa, nós estamos interessados em mensurar a proporção de é, a quantidade, né, o percentual de pessoas que desenvolveram anticorpos contra essa doença. Então, a nossa variável aleatória é o desenvolvimento de anticorpos. Qual é a essência dessa variável? Bom, se você vai perguntar para a pessoa, ou se você vai investigar, né, criar uma forma de fazer uma análise clínica para ver se a pessoa já tem anticorpos contra a doença, é você é, analisando caso a caso se a pessoa tem ou não anticorpos. E isso não é uma variável quantitativa, não é mesmo? Se você respondeu corretamente, você respondeu que é uma variável qualitativa categórica. E se ela é qualitativa... Quais são as possíveis respostas que eu possa responder à pergunta? É sim ou não? E se é sim ou não, nós estamos diante de uma variável binária ou também conhecida como dicotômica. Se a pessoa apresenta a resposta sim ou não, estamos diante de uma distribuição de probabilidade de uma variável aleatória do tipo Bernoulli. Vocês certamente viram diversos modelos no módulo anterior, que tratam da distribuição de probabilidades. E um deles era, era o modelo de Bernoulli, para o qual nós só temos duas possibilidades de resposta em cada elemento, que é sucesso ou fracasso. No nosso caso, o sim ou não. Correspondendo ao sucesso, quem desenvolveu anticorpos, e fracasso, quem não desenvolveu anticorpos. Então, o nosso parâmetro de interesse é aquele P, aquele símbolozinho P ali do slide, que corresponde à proporção de pessoas que desenvolveram anticorpos. E como que a gente determina, então, essa quantidade, né, essa fração da população que desenvolveu esse, esse anticorpos? A resposta é por meio de uma amostra. Nós não temos como ir em cada elemento da minha população e, a partir dessa de alguma técnica de análise clínica, extrair uma coleta de sangue, uma amostra de sangue, e a partir disso afirmar se a pessoa tem ou não anticorpos. Então, o que, que os cientistas fazem? Eles trabalham com técnicas de amostragens. Amostragens não tendenciosas, representativas e aleatórias da minha população. Em um curso superior de estatística, temos uma disciplina específica para amostragem, que é um processo bastante complexo. Desenhar planos amostrais é bastante complicado, porque a pessoa tem que ter o mínimo de conhecimento acerca da sua população e conhecer muito de técnicas de amostragem. Então, não é qualquer amostra que é representativa da minha população. E mesmo se ela for representativa, a gente tem que tomar o cuidado de estar baseando uma afirmação, de estar tomando uma decisão, a partir de uma única amostra. E isso é um grande problema para as técnicas de diferença de estatística. Então, a proporção obtida na amostra pode não ser a mesma obtida na minha população. E esse é um grande problema. Por quê? Existe a incerteza associada ao valor da proporção, devido a termos apenas uma amostra. E nós também podemos é, pensar num grande é, entrave nesse processo de inferência, que é como quantificar essa incerteza? Até que ponto que tomar essa decisão em, a partir de uma única amostra, a gente possa estar diante de um processo de mensuração de mais ou menos incertezas? São as questões que ficam. E aí, então, como tomar a decisão baseada apenas na amostra? E para isso, existem diversas técnicas estatísticas que a gente vai ver ao longo desse módulo. Então, quais são os objetivos da inferência estatística nesse problema de desenvolvimento de anticorpos para a COVID? Primeiro, estimar a proporção populacional baseados apenas na amostra, informar o quão preciso é o valor estimado, que é o intervalo de confiança que a gente vai ver ao longo do módulo, decidir sobre possíveis valores da proporção baseados apenas na amostra, então a gente vai julgar alguma hipótese que a gente tenha da população em função de é, informações amostrais, e, por fim, poder, poder decidir sobre a pergunta principal, que é qual que é a proporção de pessoas que desenvolveram anticorpos. E aí vem a pergunta, a proporção da população com anticorpos atingiu um patamar desejável? E é muito interessante a gente ter essa, essa pergunta aqui no final, porque ela abarca é, especificidades da área, né, da área de imunização, de medicina e por aí vai. Então é importante a gente ter, ter a clareza de que a estatística está presente nas mais variadas ciências, isso já foi falado aqui. Só que, por mais que ela está presente, a gente tem que ter alguns pressupostos teóricos de cada uma das áreas, das especificidades das áreas, para poder fazer, então, um julgamento, um veredito final para alguma pergunta que a gente esteja interessado em investigar. Então, as técnicas estatísticas são genéricas, são gerais para as áreas, mas cada uma delas tem algumas especificidades que a gente tem que, em conjunto com esses especialistas, é, responder a algumas perguntas geradoras de pesquisa, de, de, de questões de investigação. Então, agora que vocês já sabem situar a inferência estatística na emenda da nossa disciplina, eu trouxe para vocês um pressuposto inicial para o estudo de teste de hipóteses. Vocês já viram então, qual é o objetivo central da inferência? Já enxergaram isso por meio de um exemplo um pouquinho mais prático e eu escolhi trazer para vocês o teste de hipóteses porque ele é um pouquinho mais complexo em termos de compreensão de qual é o seu objetivo principal. Vocês vão iniciar o estudo da inferência estatística por meio da estimação do intervalo de confiança, que nada mais é a criação de um intervalo que contenha um parâmetro populacional a partir de uma estatística amostral. Então, por exemplo, em um determinado contexto, vocês estimaram uma, uma média amostral de um determinado valor, vocês vão criar um intervalo de validade para essa média amostral para que esse intervalo contenha a média populacional. E isso fica muito claro em termos do objetivo da inferência estatística, que é, tomar, é estimar parâmetros populacionais a partir de estatísticas amostrais. Já no teste de hipóteses, o processo é um pouco diferente e um pouco mais complicado de se entender. No primeiro momento, parece que seria um processo inverso da, do intervalo de confiança, mas não é nada disso. Quando a gente fala em teste de hipótese, a gente está interessado em julgar uma hipótese inicial sobre uma população de interesse, e você vai fazer esse julgamento dessa hipótese inicial, que nós chamamos de hipótese nula, a partir de evidências amostrais. Então, você está desconfiado de algum valor populacional. Para você concluir, tomar decisões acerca desse valor populacional, certamente você vai ter que dispor de alguma amostra para que isso seja possível. E é sobre isso que se trata o nosso teste de hipóteses. Quando vocês vão estudar teste de hipótese, certamente na literatura tem um passo a passo de execução de um teste de hipótese mas vamos pensar nas premissas iniciais para a execução de um teste. Vamos supor o caso que nós temos uma moeda que apresenta cara e coroa em cada uma das suas faces e nós temos um, uma hipótese inicial, que a moeda é não viciada, ou seja, que é uma moeda honesta, uma moeda justa. E a isso nós chamamos de hipótese nula, que é a hipótese que significa ausência de efeito, ou seja, o que, que eu espero se não tem nenhum efeito acontecendo na situação, no objeto, no experimento de modo geral? Então, inicialmente, eu penso que a minha hipótese, ela, é, que a minha moeda, perdão, ela é não viciada, que ela é justa, que ela é honesta. Feito isso, se eu repetir 100 vezes o lançamento dessa moeda, que é honesta, que é justa, o que, que eu espero? Eu espero, então que ela apresente 50 caras e 50 coroas. Então, eu estou de acordo com a minha hipótese inicial de que a moeda é não viciada. Então, a gente acredita que ela seja uh, não viciada. Né? Ou seja, a gente não rejeita aquela hipótese nula, que é a hipótese inicial. Só que também é possível, mesmo a moeda sendo não viciada, outras divisões de cara e coroa, né? Por exemplo, 60 cara, 40 coroas, isso é possível. Se você se recorda lá da aula de probabilidades, a isso nós chamamos de acaso, quando o experimento aleatório apresenta diversas possibilidades de resultados que não são controlados ou explicados pela estatística, simplesmente acontece. Então, mesmo a moeda sendo não viciada, ela pode também apresentar outras possíveis divisões entre cara e coroa. Então, se você encontrar né, 50 caras e 50 coroas, está de acordo com a sua hipótese nula, que é a hipótese inicial, e você não a rejeita. Então, esse é um termo bastante interessante dentro da, do teste de hipótese, que a gente não fala aceita a hipótese nula. A gente fala de não rejeita a hipótese nula. Por que, que nós falamos em não rejeição e não falamos em aceitação? Porque nós estamos tratando, né, nunca se esqueça disso, num processo de diferença, de estudos amostrais. E sempre que você estiver utilizando amostras para a conclusão, você, está, você pode estar cometendo um erro na sua análise ou na sua conclusão. Então, a gente estava diante de um caso de uma divisão justa entre caras e coroas, considerando a hipótese de que a moeda é não viciada. Então, a gente não rejeita essa hipótese. Mas, não se no resultado, né, no experimento, apresente o resultado 99 caras e uma coroa? Certamente, isso leva você a rejeitar aquela hipótese de que a moeda é não viciada. Então, aquela probabilidade condicional de termos 99 caras e uma coroa, dada que a moeda é não viciada, ela vai ser muito pequena. Muito pequena não quer dizer que nunca vai acontecer, porque uma probabilidade pequena tem uma probabilidade de acontecer. Ela só é um fenômeno um pouco mais raro. Então, a gente tem que levar essa, essas, esses questionamentos para o um teste de hipótese. E se eu tiver um outro, uma outra divisão de caras e coroas? 90 caras, 10 coroas, 85, 15, 70, 30. Então, quão diferente tem que ser de 50 caras e 50 coroas para que eu rejeite a hipótese nula? Então, são essas, esses questionamentos que o teste de hipótese vai nos esclarecer no momento de tomar uma decisão. E essa decisão pode estar certa ou não. E para isso, a gente tem alguns tipos de erros que vocês vão ver mais especificamente dentro do módulo. É, só para conhecimento, no Brasil também a gente, é, o judiciário, se baseia em situações desse tipo, tá? Os júris tomam esse tipo de decisão. No Brasil, a nossa hipótese inicial é de que o réu é, não é culpado, não é mesmo? A gente fala assim, inocente, até que se prove ao contrário. Então, a gente tem as provas que vão para julgamento como sendo os dados amostrais. Então, a gente tenta, né, os membros, do júri, tenta responder a seguinte probabilidade condicional. Qual que é a probabilidade das provas apresentadas? Né, qual que é a veracidade das provas apresentadas? dado que o réu não é culpado. Então, a sua resposta, né, a resposta dos júris, tem que ser é, baseada nessa probabilidade condicional aí. Então, determinar o veredito. Então, nessa videoaula, você retomou alguns aspectos dos principais alicerces para o estudo inicial em estatística, relacionando probabilidade estatística em termos de população e amostra. E isso te levou também a conhecer o objetivo geral da inferência estatística, que é tomar decisões para parâmetros populacionais a partir de estatísticas amostrais. E também vocês viram algum pressuposto inicial para o teste de hipótese, que também se utiliza da probabilidade condicional, que nós vimos no nosso segundo módulo. Então é isso, eu espero que vocês tenham bons estudos, utilizem de todos os recursos e ferramentas do ambiente virtual, e boa sorte!